Olá, amigos do Rio Maframix estamos para mais uma entrevista e hoje eu recebo ela, que é deputada estadual, a Maria Vitória. É, nós conversamos com seu pai e agora queremos conversar contigo, conhecer um pouquinho mais a sua trajetória aqui no Estado do Paraná. É gigante, uma longa história, uma família já que tem trabalhado pelo nosso Estado. E, e quem é a Maria Vitória? Oi, meu nome é Maria Vitória, né? tenho 30 anos Sou candidata, mais uma vez, a deputada estadual. Tenho duas filhinhas pequenas, a Maria Antônia e a Maria Valentina. Sou casada com o Diego Campos, que é advogado. Estou né, na política desde 2014. Comecei, na verdade, em 2013 como presidente estadual da Juventude Progressista. Mas me apaixonei pela política. Saí candidata a deputada estadual em 2014, me elegi. Estou no segundo mandato, indo para o terceiro, se Deus quiser. Né, e vocês ajudarem, né? porque a decisão está na mão de cada um de vocês. A gente é, faz um bom trabalho lá. Atendemos 154 municípios nos últimos oito anos, com mais de 250 milhões de reais de investimento. E para nós é uma alegria né, trabalhar por Rio Negro também, e eu espero poder continuar. Maria, a gente, entre os homens tem uma brincadeira, que aquilo que a gente gosta de fazer é a nossa pinga, a gente não larga. O que, que seria a sua pinga? Ah, a política com certeza. A gente trabalha desde cedo até a noite. A campanha é a melhor parte. Está né? passando tão rápido essa campanha, só 45 dias. Antigamente eram três meses de campanha. A gente tinha oportunidade de conversar com, com mais gente, estar em mais municípios, né? voltar. É, infelizmente, essa campanha está bem corrida, está passando super rápido, mas está sendo muito boa. Tenho sido muito bem recebida, onde eu vou, da mesma forma que toda vez que venho para Rio Negro, sou muito bem recebida pelo presidente do nosso partido, Forquim, também o prefeito James, o nosso vice-prefeito, vereadores, a doutora Lidiane, lideranças que sempre nos tratam com tanto carinho. Maria Bora, preciso falar de uma coisa que eu preciso defender, que é Rio Negro. O que, que você já trouxe para Rio Negro? Bom, nós trouxemos equipamento para a unidade básica de saúde, trouxemos também uma academia ao ar livre, trouxemos equipamentos para a UBS e a gente atua mais nessa área de educação, né? Minha bandeira sempre foi, é, na verdade, na Assembleia, as crianças, a primeira infância, doenças raras, autismo, a inclusão mas a gente atende conforme a necessidade do, do município. A nossa parceria com o Rio Negro é muito recente, né? mas eu tenho certeza que a gente vai trazer muito mais recursos. Em parceria com o deputado federal Ricardo Barros, trouxemos 10 milhões de reais em recursos. Acho que ele, inclusive, ele esqueceu de mencionar o barracão né? que ele enviou aqui, o salão comunitário também, que ele enviou para o município através de recursos federais, mas em parceria também com o nosso trabalho na Assembleia. E deixa eu perguntar uma coisa para você, que a gente que está aqui numa cidade mais de interior, a gente fica acompanhando o cenário nacional é, é, pela TV, pelos grandes jornais. Como é fazer parte dessa política nacional, seu pai já foi ministro de Estado, da Saúde, é, sua mãe já foi uma governadora, né? Acredito que é daí que vem esse teu sangue político. Como que é estar no meio de tudo isso? É, bom, eu nasci na política, né? Quando eu nasci, meu pai estava prefeito de Maringá. Depois ele foi deputado federal várias vezes, continua. Deputado federal, hoje líder do governo Bolsonaro, lá na Câmara dos Deputados. A Cida Borghetti nos honra muito com a sua garra e a sua força. Foi deputado estadual, federal, vice-governadora, depois governadora do estado do Paraná, hoje é conselheira da Itaipu Binacional, mas um grande exemplo de mulher, de pessoa na política. Mas meu avô, Silvio Barros primeiro lá atrás, eu não conheci, ele faleceu muito, muito jovem, já estava na política, foi deputado estadual, federal, foi prefeito de Maringá. O Silvio Barros também foi um dos prefeitos mais bem avaliados do Brasil, prefeito de Maringá. E aprendi a política em casa, tenho a missão né, de continuar defendendo esse legado de trabalho e dedicação à vida do próximo. Né? A gente, política é para quem precisa, né? política a gente faz para aqueles que dependem de fato do poder público, de uma educação pública de qualidade, que aliás é a única maneira né, que os nossos filhos conseguirão ser melhores do que nós, é com oportunidade de educação para que eles tenham oportunidade competitividade no mercado de trabalho do futuro. Também a saúde é fundamental, por isso a maioria dos nossos recursos aqui em Rio Negro foi destinada à saúde, mas ainda temos muitos sonhos, muito foi feito, mas ainda temos muitos sonhos, inclusive em reunião com o prefeito James, com o Ricardo, discutimos algumas questões de melhoria é, na infraestrutura para o turismo aqui de Rio Negro e a gente tem aí bastante a fazer para colaborar e agora precisa do apoio de vocês para que a gente possa continuar. Tivemos uma pequena apresentação da, da Maria Vitória, já podemos conhecê-la. E agora eu queria que você pedisse o seu voto, se direcionasse aos rio-negrenses, aos nossos amigos de Campo Tenente, que também nos acompanham para você se dirigir a eles, o microfone é seu. Tá bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com todos vocês, me colocar à disposição, nossa parceria com o Rio Negro, é recente, mas temos o apoio de diversas lideranças da cidade, como o prefeito James, o vice-prefeito, o Forquim, a doutora Lidiane. E nosso gabinete, nossa estrutura sempre à disposição de portas abertas. Já trouxemos recursos em conjunto com o deputado federal Ricardo Barros. 10 milhões de reais em investimento para Rio Negro, mas queremos fazer muito mais. E por isso eu conto com o seu voto nessas eleições. Vote Maria Vitória, 11.511 para a deputada estadual. Ricardo Barros, 1151 para deputado federal, estamos com o governador Ratinho Júnior e com o presidente Bolsonaro, 22. Para você que nos acompanhou aqui, nosso muito obrigado, obrigado deputada, boa sorte nessa campanha. Se eleita, não esqueça de Rio Negro, dos rio-negrenses e nos receber em Curitiba. Tá bom, muito obrigada, grata pela oportunidade. Tchau, tchau. Obrigado a todos vocês e a gente volta a qualquer momento com muito mais informação.